Olá guerreiros, eu sou o Thiago fracão e seja bem vinda a mais um vídeo. Galera, estamos aqui para mais uma exploração. Hoje voltamos aqui na lenda da mulher acorrentada. Tô trazendo a Thaís pela primeira vez aqui nessa lenda. E aí Thaís? Você já veio aqui duas vezes né Thiago? Duas de vezes. dia e de noite. Eu Mas nunca tinha vindo aqui cara. Pelo, pelo caminho que a gente veio, é sinistro né? Nossa senhora, eu achei que não ia existir casa não Thiago. Pelo Pessoal, para chegar que... nessa casa aqui, velho, você anda vai, até no final do mundo, aí você vai chegar na casa, né, Thaís? Longe pra caramba. Uma estrada ruim, né? E não tem nada aqui perto, né, cara? Não, tem nada aqui perto. Muitos de vocês estavam pedindo para mim voltar de noite para fazer a investigação sobrenatural aqui nessa casa. Como eu já tinha vindo aqui e tentei uma comunicação com ela, é, eu decidi voltar hoje de dia com a Thaís para ela fazer o conhecimento aqui também da casa, para a gente estar voltando à noite para fazer a investigação. Tais a história dessa casa aqui é que morava uma mulher e o seu marido. Eles moravam aqui nessa casa. E ele era um cara muito ciumento, ele gostava demais dela e tinha muito ciúme dela. E toda vez que ele saía para poder trabalhar, que ele trabalhava na roça... Ele amarrava uma corrente e deixava ela presa, a corrente na cama e, e nela. Ela ficava acorrentada, ela só tinha um espaço que ela podia andar. Ela não conseguia sair da porta, não conseguia sair pra fora. Você acha que pode um negócio desse, Tiago? Pelo amor de Deus. Cara, o cara é, é... não sei se era amor ou se era doença que ele tinha, o que, que poderia ser. É louco, ser. imagina é louco. acorrentar uma mulher. E ela foi se cansando dessa vida, pessoal, ela foi se cansando... De todo dia só ficar acorrentada, ela não tinha vida própria, ela tinha que fazer o que ele mandava, tinha que fazer o que ele queria. Ela pegou e se cansou e ela tomou veneno e faleceu. Quando ele chegou de serviço, ele viu que a esposa dele estava caída, que ele viu que ela, que ela tinha tomado veneno, que ela tinha falecido. Ele pegou a arma e deu um tiro, se matou dentro da casa. Eu vim aqui e o espírito dela assombra essa casa, tá? o espírito dela fica nessa casa, Eu escutei barulho de corrente. Cara, você acha? É terrível, que acha. Porque... Meu Deus do céu, cara. É sinistro. E, ó, pelo que eu vi aqui, ó. Da vez que você vê, já tava assim? A porta não tava quebrada assim, não. Não hum, sei o que cara. pode ser. Deixa. Vamos entrar pra dentro? Será que alguém tá vindo aqui? Não, não sei. sei. Vamos lá ver. Galera, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora pra mais exploração. <risos> Thaís, eu acho que dá pra pular aqui, ó. Ó, tá vendo que a porta tá estourada? Aham. Uhum. E aqui era o tanque, ó. Era o tanque. Aqui, pelo jeito, era uma garagem, né, Thiago? Ó, é, aí era uma garagem. Garaginha. Será que não dá pra entrar aí? Empurra essa porta aí pra ver. Tá um negócio aqui, ó, não vai. Mas ah, eu consigo então pular, vai. você consegue pular? Eu acho que sim, vai. Do jeito, já tentaram pular, né? É. Consegue? Não, uhum. aí. Pessoal, quem lembra dessa cama? Essa televisão? Não, Thiago, mas no vídeo que você gravou não dá. Eu que que era tão grande assim a casa, cara? Thaís, olha aqui. Olha isso aqui, cara. Lito de óleo, cara. Pessoal, como hoje eu e a Thaís estamos juntos aqui, é mais tranquilo em dois. A gente vai olhar detalhes mostrar detalhes pra vocês. Uhum. Beleza? Thaís, é... Vamos dar uma olhada primeiro aí, Thiago, não depois... Não nós... bem, e essa porta fechada aí, cara? tem uma cama aqui. Tem. Vamos começar por aqui? Vamos. Vamos olhar aqui, ó, eu quero, eu quero ver se tem alguma coisa nessas gavetas Cuidado Carol. abrir assim, tá? Sim. Sal. Tem bicho assim. Uma colher só, uma xícara. É. Olha. Tá tudo certinho, né, pessoal. Um descartado. É. Nossa, mas esse, aqui... esse móvel é muito antigo, Thiago. Ó. É. Muito, muito antigo. antigo. Thaís. É... Quando eu vim aqui de noite, alguma coisa apareceu aqui, ó. Nessa janela aqui, ó. Alguma Sério? Alguma coisa apareceu nessa janela. E eu escutei bastante... Olha, esse aqui não tinha. Parece que tinha um colchão aqui, cara. Eu acho que aquele colchão tava aqui, Thaís. Então tem gente indo aqui. É que tem muita gente aqui que viu nossos vídeos, reconhece e o vem, lugar cara, e vai. Vem. Talvez alguém viu o vídeo e veio que estourou Mas aquela que porta, loucura. cara. Isso que é o complicado. E eu escutei bastante barulho de corrente aqui, ó. Ela, ela, ela, ela ficava presa nessa, nessa cama. Aqui era uma cozinha e sala, Thiago. Isso aqui era uma é, sala? era tudo junto. Então, talvez ela tinha um espaço da corrente que ela, ela ia só até ali na cozinha e vinha pra cá. Por isso que, que essa que cama tá aqui, Ele colocou a cama pra ela ficar... Pra ela ficar aqui. Porque talvez ela... a televisão era virada até pra cama Sim. aqui. Ui, a tia aqui. Porque ela, ela lavava a louça, ela não tinha um espaço para ela cuidar aqui da, da, da, da, cozinha. Nossa, vamos olhar tudo aí. E olha essa, isso daqui, ó. Que estranho, né, cara? Então. Um maridinho. E isso aqui? Ah, aqueles copos de chifre, de boi também. É. Vamos ver Olha aqui, daí. Já deu alergia essa poeira. Deu alergia, cara. Aqui, ó Caraca, velho. Eu tenho, eu tenho quase certeza, se eu não me engano, esse colchão aqui, um desses colchão tava naquele quarto. Lá, lá na sala? É. Olha aqui. Quebraram tudo aqui. Aqui é a lenda da mulher corredora, cara. Eles não tiveram filho, Thiago? Não. Nossa, o banheiro pequeno. Então, é o contrário. A primeira é a patente, depois é a... Nossa, pra de... tentar filmar. Deixa eu Vai de Nossa, cara. Olha isso, gente. Nossa, é cara. A primeira é a patente, depois é o... E é uma pia grande, ó. Ixi, pra tomar aqui não deveria ser coisa fácil não, hein, Thiago? Tá ficando escuro a imagem não, hein? Não. Nossa, senhora, muito é muito pequenininho. E esse corte aqui é sinistro, então, isso. Nossa. Só tá vai tá de colchão, ah, Que ó. É. Tiago, será que aqui era o quarto deles? Ele tirava ele da, ela da corrente de noite e trazia pra cá? Pode ser, cara. Pode ser. Uma casa pequena, né? Não é grande. Não. Mas o... o, o... Deixa eu só andar aqui pra ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada. Tem uma roupa aí, Tiago, ah. ó. É. uma faca aqui, ó. Mas o que eu acho mesmo é que ela acabou falecendo desse lado aqui, ó. Aqui. Aí, deixa eu... eu acho que ela acabou falecendo aqui, ó. Ai meu Deus, dá tá ruim de passar aqui. Como ela ficava presa aqui, eu acho que ela é. faleceu aqui. E aqui foi onde eu escutei bastante barulho de corrente. Aqui nesse, nessa parte. Sim. Um banquinho aqui. Mas será que era desse jeito mesmo? Alguém pegou os móveis? De quando eu vim, já tava assim. Eu vi no vídeo. Mas quando eu vi, já tava assim, sabe? E agora eu não sei, cara. Não faço ideia. Mas é estranho. É estranho, né, cara? Muito estranho. Demais, né? E por que, que será que ela continua aqui? Porque ela sofreu demais aqui? Eu acho porque ela morreu acorrentada. Acho que ela sofreu demais aqui, né? É. E como ela é um espírito que ela mesmo tirou a própria vida dela, é, como ela tava com a dela mesmo, tirou a própria vida dela. É, eu não sei. Se é por isso, alguma coisa, entendeu? Uhum. uhum. E, sei lá, a gente vai ter que vir tentar fazer mais investigação. E eu queria ver se eu via ela, cara. Então. Porque falaram que vê, ela, né? É. Que vê ela pela janela. Já falaram. Quando você veio, falaram pra, pra você que eles viam ela pela janela, né? O Sim. pessoal que trabalhava aqui na roça. E alguma coisa eu vi nessa janela, mas era do lado de fora. Não sei se você. estava tava aqui assim. dentro, né? Eu vi Entendi. no vídeo. Eu não sei. Mas o que, que você achou dessa casa? Thiago, ó. Ela no vídeo, ela é uma coisa. Ela pessoalmente aqui, ela é bem diferente, cara. Não sei se... Ela é estranha, ela é estranha. Muito estranha. ela era maior, assim? Um parecia, pouco. mas ao mesmo tempo parecia ser menor. Não sei te explicar. Mas ela é estranha, cara. Estranha, né? Não sei se é por causa da história, a gente fica meio cabuloso, assim, né? Então. Não sei, cara. Eu não sei se é essa roupa dela, e vem aqui, eu vi dali ó, olha como que tá esse, esse coisa aqui. Nossa. Tá vendo? Aham. Uhum. E olha algumas marcas que tem ali ó. Na oh. parede. Na parede. Que? É ó. Tá vendo? Parece que foi pintado pra tampar. Estranho né cara? Põe a câmera aqui embaixo, não disse, não tem nada. pra ver nada não, só vara de pescar, vale pescar tem de pescar ali, é estranho né Thaís, esse aqui ó, espera de pau aqui, não é de fogo não, não, então, não sei, bom pessoal, a casa da mulher correntada é essa, é, Tu a Thaís aqui pra fazer o reconhecimento, é, a gente com mais calma a gente conseguiu olhar os detalhes assim, não tem muito o que olhar né Thaís, uhum. e... é uma casa pequena né, é uma casa pequena, e o que, é, o que eu entendo aqui olhando essa casa aqui, eu não, eu não sei se aqui era o quarto dela ou lá. Eu acredito que seja lá deles, né, do casal, uhum. como ali tem a porta e de dia... É porque aqui não tem porta, ó. Não, aqui não tem porta. E de dia, na hora que o marido dela saía para trabalhar, ele trazia ela, amarrava Deixava na ali. corrente ali... E ela ficava aqui, ó. Ela não podia receber visita, não podia sair de casa, não podia nada. Você ela acha? tinha que ficar acorrentada ali, porque ele era ciumento, ele tinha ciúmes. Que vida, hein, hum. Thaís? Deus me livre. Mas é isso aí, vamos sair? Vamos, Thiago. Você quer pular primeiro? Hã? Quer pular primeiro? Não, pode ir. Ai. Cuidado aí. Segura minha lanterna ah, Consegui. Bom pessoal, essa é a lenda da mulher acorrentada. O vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado de ver detalhes dessa casa aqui. Trazendo a Thaís pra ela fazer o um reconhecimento aqui também, né, Thaís? Se vocês quiserem que a gente volte de noite, de madrugada aqui, investigar melhor esse local, deixa nos comentários, né, Thiago? Thaís, o povo tá pedindo demais pra voltar então. aqui, cara. Tá pedindo demais. Thiago, volta lá na lenda da mulher coitada É uma das lendas mais pedidas do canal, tá sendo essa, Então cara. só deixa o like que a gente vai voltar. Só deixa o like. Quero muito like nesse vídeo aqui, ó. Que a gente vai estar voltando e vai ser lá no meu canal principal, que é o Thiago Furacão. Demorou? Vamos Até lá. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!